Dias, eu jogo. vou ficar de aberta pelo menos Ó, <risos> oh, tem uma caminhonete aqui Isso oh. quilômetros de distância você tá ele Uma volta de helicóptero sobre o reino das tartarugas. Cadê as tartarugas? Tá, tá, tá, tá, tá, tá. O gigante já havia pego elas. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá.